Olá, eu sou a professora Rita Gonçalves e mais uma vez estou aqui para te avisar que o nosso curso sobre Arrecadação, Gastos e Prestação de Contas Eleitorais 2022 está pronto! Acabamos de gravar com muitas atualizações, novidades, explicações do mundo real, exemplos, tudo numa linguagem simples, com as regras desembaraçadas, para que você possa aprender da forma como melhor lhe convier, assistindo no seu celular, na sua TV, no seu computador, o curso é feito com vídeo-aulas, com muitos slides, muitas telas que são comentadas, com exemplos práticos do mundo real das campanhas e também dos normativos da jurisprudência. Você vai poder fazer um belo trabalho, com muita segurança e clareza, sobre as regras dispostas para as eleições 2022. Esperamos você, no nosso curso, nos nossos grupos, e que você faça um belo trabalho nas eleições 2022 com as suas contas 100% aprovadas.